Olá família SWA, tudo, tudo bem, bem, bem com vocês? vocês? Eu sou a Sucena. E eu sou o Juninho. Nós trouxemos vocês hoje aqui para conhecer a Suan. Vem com a gente que você vai adorar essa escola. A Swan English Language Training atua no mercado educacional por mais de 30 anos. A localização privilegiada ajuda com que os alunos possam aproveitar o melhor da escola. Situada na Grafton Street, a Swan com certeza pulsa a energia característica de Dublin. O curso de General English é inovador e efetivo com uma mistura entre técnicas tradicionais e modernas. Os professores estão em constante capacitação com uma abordagem amistosa a todos os alunos da escola. O programa social junta um grande mix de nacionalidade, onde você irá interagir com culturas de diversos lugares, com a influência que as terras irlandesas podem proporcionar a cada um dos estudantes. Aqui você encontrará alunos da Europa, América do Sul, África, Ásia e também do Oriente Médio. Na Suan, você encontrará uma infraestrutura completa e dedicada ao seu aprendizado. As salas de aula são equipadas com tecnologias de ponta. Além disso, você terá acesso a biblioteca, áreas de estudo, cozinha, Wi-Fi e muito mais. Para garantir que você tenha o suporte integrado durante seu intercâmbio, conte com os programas sociais, suporte ao aluno e workshops que ajudam na elaboração do seu currículo. Já imaginou estudar bem ao lado de diversos locais importantes da cidade de Dublin? Você estará perto da Trinity College, do Dublin Castle, do Museu Nacional da Irlanda e muito mais. Ideal para que você pratique o idioma no dia a dia e ainda aprender muito sobre o país. Hi, um, I'm Dermot MacSharry, the Academic Manager of Swan Training Institute. Uh, we are located in Dublin City Centre, a great location, right in the heart of the city, and we have a great mix of nationalities of students, both in our morning and afternoon classes. Our classes are very much focused on speaking ability and producing really good English, English you need for everyday life and for work or for university with very exciting and great group and pair work activities. Here in Swan, there's a great number of different people from different countries. Uh, we have teachers from all around the world as well, so our teachers are actually mixed of nationalities as well. And we also have an afternoon social program which allows students to go out and really explore Dublin and use their English in a really natural environment. We'd love to see you all here. You're always welcome, our door is open. So please come, visit Dublin and particularly visit Swan. E aí, Ju, o que você achou? Eu adorei essa escola e a Nossa, localização, a sua... então, incrível. Muito legal, muito fofa. Essa entrevista, então, incrível. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você vai adorar essa escola. Então, já chama a gente por comentário, chama o nosso time começa o seu planejamento. Ah, e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquele amiguinho que precisa dessa dica, hein? Tchau, tchau.